Para que eles, assim como você, acabe de vez com essa maldita ejaculação precoce. A dica de hoje é sobre um método incrível, usado pelo famoso youtuber-comediante Whindersson Nunes. Vou deixar o link desse método milagroso na descrição desse vídeo. Agora acompanhe a seguir um trecho do programa Altas Horas onde o youtuber relata que sofria de ejaculação precoce e revela sobre o incrível método que deixei aqui na descrição do vídeo pra vocês. <risos> tem a ver com ansiedade. Então, quanto mais ansioso o jovem ou o homem ficar, mais rapidamente ele vai ejacular. Então, qual é a dica? É tentar ficar o mais relaxado possível. Às vezes, né, vai precisar da ajuda de um psicólogo para ver o que que tá motivando, o que está tá causando tanta ansiedade. Posso acrescentar? Claro. Deve. Pode... É, só, é, só não, é só pensar não, em coisa é no... que não tem nada a ver. Não, mas isso é normal mesmo. Tipo assim, eu, eu fui... Eu tinha esse problema. Juro. Ah. Por... Juro. Não, sem brincadeira. Eu tinha esse problema mesmo. E isso me preocupava muito. Isso me preocupava, assim, tipo... Poxa, que que tá que o que está acontecendo, cara? Será que meu pai é assim também? Vou perguntar para ele também. Eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Aí eu fiz várias pesquisas, várias pesquisas, pesquisei mesmo, sou da internet, fui a fundo e encontrei uma pessoa que realmente falou e funcionou e até hoje eu não tenho mais esse problema, que é a gente tem um músculo entre entre a frente e atrás, a gente tem um músculo. Perinho. Entendeu? E esse músculo... A região do perinho exatamente. pressiona ali. E esse, Não, não, ele tem um... Você consegue fazer um exercício. É aquela piscadinha, né? Só pra... Assim. E esse exercício... Te ajudou. Quanto mais você faz, aqui é eu tô na fila do banco, eu tô só assim, ó. Só na... Só malhando. E aí, realmente, realmente, de verdade, foi a única coisa que funcionou. Agora corra e já garante o seu.